Fala pessoal, tudo bem com vocês? Renato Galhardo aqui do movimento antitabagismo.com E hoje o nosso assunto é Como fazer a manutenção depois de parar de fumar É muito comum que às vezes a gente fica sem fumar durante um mês, dois meses, três meses, cinco meses Tem pessoas que ficam sem fumar é, cinco anos E vai e vem acontece aquela famosa recaída, né? Aquela vontade louca de fumar. E acontece, é muito comum, muito normal, isso acontece comigo, acontece com outras pessoas e tem pessoas que não acontecem. Mas como fazer, pessoal, para manter essa manutenção? O que, que eu quero falar para vocês aqui é a minha experiência nesse assunto. Então, assim, é, já fazem quase dois anos aí que eu parei de fumar. É, vai e vem, eu acho que às vezes é pelo fato de eu estudar muito essa questão do assunto, né, do, do tabagismo. Mas a gente tem uma tendência, às vezes, de querer até dar uma famosa tragadinha, né? Então assim, pessoal, o que eu quero falar para vocês é que vocês relembrem. É, para você que já parou de fumar, que está aí alguns dias, alguns meses ou até anos e às vezes tem uma vontade. É relembrem toda a sua luta. E todos os motivos que você parou de fumar, tá? Então, assim, relembre a sua luta, o seu sacrifício, que é o que eu faço, tá? Relembre dos seus porquês você parou de fumar. Relembre principalmente os benefícios que você teve depois que você parou de fumar. Hoje, por exemplo, você anda mais cheiroso, hoje você tem uma pele mais hidratada, tem um cabelo é, melhor, né? um cabelo mais, mais bonito mais brilhoso, os seus dentes eles são mais claros, lembre que você está é, tá bem mais disposto, lembre que você simplesmente passou por essa dificuldade, lembre de todo o sofrimento que você teve com o cigarro também, principalmente naquele momento que você quis parar de fumar e não estava conseguindo, aquele momento mais difíceis. Essa é a manutenção, você tem que relembrar e valorizar isso e toda vez que eu penso me dar a famosa tragadinha, ou eu penso em querer fumar um cigarro, aí eu relembro desses momentos, relembro o meu porquê, porque eu queria me sentir melhor, porque eu realmente queria me sentir melhor, e isso me ajuda muito em questão ao cigarro, tá? em questão dessa manutenção. Então é isso aqui é um esclarecimento, tá? valorize a sua vitória, não é porque você parou um ano, dois anos, que você pode ir lá, e acabar fumando um cigarro. E normalmente a recaída ela acontece assim, a gente se sente autoconfiante de que a gente vai lá dar uma tragadinha, daí hoje você dá uma tragada, amanhã você já está fumando o um cigarro inteiro. E quando você vê, foi tudo por água abaixo, por um pequeno descuido. Então tem várias pessoas aqui no grupo que já passaram por isso, sabem o que eu estou falando. Então assim, esqueça o seu relacionamento com o cigarro, ele ficou para trás. Para você que já conseguiu parar, lembre-se sempre disso. Lembre-se da sua vitória, lembre-se do quanto isso fez bem para você parar de fumar. Tá? Nunca esqueça disso, isso é muito importante, principalmente na hora da recaída. É, não se esqueça que o cigarro ele não soluciona seus problemas, ou é totalmente ao contrário. Ele só vai te trazer mais problemas futuramente ou talvez nos dias de hoje. Então, pessoal, a sua manutenção ela é muito importante, a sua reflexão sobre a sua vitória. Você tem que se sentir uma pessoa muito vitoriosa por ter conseguido parar de fumar, você tem que se sentir muito bem. E eu, a partir do momento que eu consegui parar de fumar, eu realmente tive uma mudança radical na minha vida em todos os sentidos. É... Eu me tornei uma pessoa é muito mais agradável, uma pessoa que depois fui me desenvolvendo assim e hoje eu me sinto muito autoconfiante justamente por ter passado toda aquela dificuldade que eu passei para parar de fumar. Isso também vai acontecer com você. Nunca se esqueça disso, você é um vitorioso a partir do momento que você quis parar, a partir do momento que você lutou e parou. Então não, não volte para trás no tempo não, o tempo deixa para trás o que ficou no passado, só relembre das coisas boas e foco no futuro. Foco nos dias de hoje, foco na sua família, nas suas pretensões aí da sua vida, né? E deixe o cigarrinho para trás, tá bom, gente? Deus no comando. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, se você tiver algum assunto que a gente ainda não abordou aqui no nosso grupo, deixa um comentário aqui abaixo. Curte aí também o nosso vídeo, tá, pessoal? Porque assim alcança o maior número de pessoas aqui no grupo e às vezes vão curtir... É, não é nada para ninguém, mas curte para estar tá chegando a mais pessoas, mais fumantes, que precisam estar tá vendo esses vídeos para que a gente possa estar tá ajudando. Beleza? Contem comigo, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!